Olá, eu sou a Maria do blog, lá Maria e hoje vamos ensinar como fazer este vídeo. Este vídeo, este tipo de edição, ficou viral no um TikTok e é inspirado na série Euphoria. Por isso, se vocês gostarem deste vídeo, gostarem da transição, gostarem desta série e quiserem saber como fazer, é só continuar a assistir e espero que gostem. Stranger. A primeira coisa que vocês precisam de ter é a localização e, neste caso, é numa cama. Por isso, não deve ser uma localização assim muito difícil para vocês. A segunda coisa que nós precisamos são os acessórios e no meu caso para filmar eu utilizei apenas o meu telemóvel e usei algumas luzes para criar este ambiente. Vocês podem escolher qual é que têm qual é que vos dá mais jeito de utilizar, mas podem usar várias coisas. Uma das coisas é usar outro telemóvel com um filtro de cor e assim vocês conseguem ter o efeito de cor que vocês querem utilizando o flash do outro telemóvel. Outra coisa que vocês podem utilizar é uma lanterna com esse filtro um candeeiro com esse filtro. Vocês podem usar luzes de Natal coloridas para criar este efeito que eu estou a criar aqui atrás com luzes a piscar e vocês também podem usar o vosso computador para criar essa luz. É só escolher a vossa cor e preencher a vossa tela do computador com a luz no máximo com essa cor e criam também um efeito de luz. Por isso, há várias formas de vocês adicionarem luz às vossas fotos e todas bastante simples de recriar. A outra coisa que vocês vão precisar é de gravar uma primeira parte e uma segunda parte, ou seja, este vídeo só tem duas partes e a edição, como vocês devem estar a imaginar, é bastante simples. Por isso, vamos começar agora pela primeira parte, que é muito simples, é só estar no vosso quarto com as persianas abertas para entrar a luz natural e fazer a primeira parte do vídeo em que vocês estão, de certa forma, a cantar a primeira parte da música. Ok, vou agora gravar a primeira parte do vídeo. Eu não tenho ainda o som porque não é uma música, são várias, por isso eu guardei o remix hey no TikTok e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ao meu TikTok e vou carregar para criar um novo vídeo e vou agora aos sons, que está aqui em cima, só carregar nos sons e vou carregar em favoritos e é logo o último, por isso esta música Uh, eu vou gravá-la com o meu uh, gravador de ecrã, com as músicas ligadas, que assim eu tenho o áudio certo para depois fazer a edição no InShot ou no Adobe Premiere, em qualquer sítio, o que for mais fácil para mim. Por isso eu vou gravar esta música e vou ficar com ela e vou passá-la para o meu computador para conseguir ouvir o áudio no computador, enquanto eu gravo com o meu telemóvel. Já tenho o áudio aqui pronto para eu passar várias vezes e o que eu vou fazer é começar a gravar no meu telemóvel com a câmera frontal, ou seja, vou voltar a ver exatamente o que vai acontecer aqui neste vídeo e o que eu vou fazer é fazer várias vezes toda a transição da parte em que eu falo, que é a primeira parte do vídeo a parte em que eu me deito, que é a segunda parte do vídeo, e depois a parte em que há aquela tradição em que mudo de maquiagem, mudo de roupa, tudo isso, mas eu vou fazer todo o processo, mesmo falar, cair e vou-me deixar cair completamente, porque assim consigo ter uma melhor transição no meu vídeo, se eu conseguir fazer tudo, exatamente tudo. Vou começar a ouvir a música várias vezes e a tentar fazer várias vezes este vídeo, e por isso, vamos lá. Na segunda parte do vídeo nós vamos mudar as cores, vamos mudar o cenário, e vamos também mudar a nossa roupa, a nossa maquilhagem e também acessórios, se vocês quiserem. Por isso, vamos criar uma mudança completa da primeira parte do vídeo para a segunda parte do vídeo. Por isso, a primeira parte que nós precisamos de mudar é a nossa maquilhagem, por isso vamos para lá. Primeiro passo, creme hidratante. Para este look eu vou utilizar esta paleta de cores dusk da till Dawn, da W7, super gira. Uh. Então eu vou utilizar esta paleta de blushes da Makeup Revolution, Sugar and Spice. Eu vou começar por esta cor da minha paleta e vou colocá-la na zona externa do meu olho e tentar esfumar o máximo possível. A minha paleta sombra não é lá muito pigmentada, por isso eu vou agora ao meu blush, que eu acho que este blush, acho que esta cor é bastante pigmentada, por isso vou experimentar por cima, ok? E vou continuar... Nesta linha com a mesma sombra. Agora, com este highlighter mais clarinho, mas na mesma cor de rosa, super mito, vou pôr no centro do meu olho. E também aqui, nesta zona. O que eu queria fazer era só escurecer um bocadinho mais esta zona. E vou utilizar este roxinho aqui. E vou tentar só tornar isto um bocadinho mais escuro. Agora, com outra vez este highlighter da Makeup Revolution, eu vou colocar no meu nariz, aqui no meu queixo Eu vou utilizar umas luzes na segunda parte do vídeo e eu queria mesmo que se notasse estes highlighters todos Por isso eu vou exagerar ao máximo. Vocês não se podem rir de mim? Vou colocar algumas assim aqui só para dar o brilho que eu quero Criar assim uns pequenos brilhos, umas lágrimas a cair, é o único batom que eu tenho por isso. Uh, rapapa, Revlon, Balmstain e chama-se Lovable, Adorable, 60. Se a segunda parte é adicionarmos todas as luzes ao nosso quarto Para isso nós vamos precisar de fechar a luz, de fechar as persianas e começar a adicionar estes toques de cor pelo nosso quarto e vocês podem utilizar todos os acessórios que eu mencionei, ou só alguns, o que vocês tiverem em casa ou que conseguirem criar cor a partir daí o que eu vou fazer é usar as luzes que eu vos falei que é possível utilizar por isso eu vou fazer muitas experiências para ver o que é que funciona melhor, não é verdade? mas o que eu vou fazer é continuar a utilizar o meu computador para ouvir a música e continuar a perceber exatamente os momentos em que eu tenho que fazer as poses e as transições e vou fazer outra coisa. O que eu vou fazer é ir ao Google e procurar por um fundo roxo. Por isso é só escrever purple background, fundo roxo, qualquer coisa assim. Vou abrir a imagem que eu escolhi, fazer f11. Oh, não cheguei a assim. tempo. Vou cobrir o espaço todo e pôr na luminosidade máxima. E agora vou começar a colocar o meu espaço. Por isso eu vou fechar as persianas e... Vou colocar se calhar aqui um cobertor uh, cor de rosa para ficar ainda melhor por isso vocês vão ver comigo eu fazer esse processo e vou só buscar algumas luzes para vocês não ficarem completamente às escuras, por isso vamos lá. E eu tenho este candeeiro. Eu tenho este candeeiro, por isso eu vou colocá-lo em modo luz, colorida. Eu não sei se ele vai ficar assim, porque eu ter mandado ele parar nesta cor, mas espero que sim. Acho que sim, acho que está. Por isso, primeira luz feita. Também estas luzes de Natal, que eu acho que podem dar bastante jeito, por isso eu vou colocá-las aqui deste lado. E vou colocá-las mesmo a piscar, para não ser um fundo tão estático, com as luzes tão paradas. Por isso, tenho aqui estas zona, Vou só buscar um cobertor. Acho que fica melhor se for tudo cor-de-rosa, mas depois logo se vê, se não ficar bem eu depois tiro. Ok? E eu vou utilizar estes colares que eu recebi da O necklace e vocês já viram num vídeo que eu já mostrei, o rol que eu fiz da China eu já estava a usar e vocês gostaram imenso, por isso eu vou usar de novo e acho que este colar é perfeito, ou melhor este conjunto de colares são perfeitos para o mood que eu quero para este vídeo, para esta transformação. Acho que sim, acho que fica mesmo bem. Vou só mudar de roupa e colocar mais alguns acessórios para ver se fica ainda melhor e já vamos começar a segunda parte do vídeo. Acho que estou preparada, por isso vamos desligar as luzes, ou melhor, já as persianas. Bom, eu não vou saber até realmente ter editado um, com vocês, mas isso vai ser agora. Agora vamos passar para a parte de edição. Eu adoro o InShot, se vocês preferirem telemóvel. Não há razão para vocês não conseguirem fazer exatamente o mesmo efeito que eu. A base é sempre a mesma, que é fazer cortes. E neste caso, neste tipo de vídeo, neste tipo de transição, é só um corte. Só temos que cortar exatamente no sítio da queda e haver aquela troca de... E eu sem maquilhagem, para eu com maquilhagem, com estes efeitos todos, é simples, simples, simples, simples, simples. E vocês já vão perceber, e vocês... A sério, se vocês acharem que é simples, comentem lá em baixo, é super simples. Bom, vamos passar agora para a parte de edição, para eu vos conseguir provar, realmente é mesmo muito, muito fácil. Ok, vamos começar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é então, ir ao nosso telemóvel, ir ao InShot, e vamos carregar em vídeo. Em vídeo vamos carregar em novo, e vamos escolher então a primeira parte do nosso vídeo. Ok, e agora eu fiz dois vídeos, por isso eu vou tentar perceber qual é que eu gosto mais. Por exemplo, eu sei que aqui vou começar a cantar, por isso eu vou chegar aqui e vou carregar em dividir. Vocês podem encontrá-lo rodando só um bocadinho para a direita aqui neste menu. E vou eliminar esta primeira parte. Eu não gostei muito deste, por isso eu vou experimentar com outro. E vou fazer o mesmo processo, que é colocar mais ou menos onde vai começar, carregar em dividir, eliminar o outro. Eu vou só ver agora qual é que gosto mais escolher o melhor e depois vamos passar para a segunda parte. Quando vocês já encontrarem a vossa primeira parte, a parte que vocês gostam mais, vamos só carregar outra vez no mais e vamos carregar na segunda parte que nós fizemos. E vamos fazer exatamente o mesmo processo que é escolher o melhor e ver o que é que fica melhor com a nossa transição. O que nós vamos fazer primeiro é só encontrar aqui esta zona em que bate, aqui, cortar fazer o mesmo processo que é dividir e excluir, e agora vamos tentar encontrar a mesma parte em que bate na cama, por isso vamos andar mais um bocadinho é mais ou menos, aqui. Estão a perceber? Por isso, um bocadinho menos, se calhar, porque aqui já bate. Para colocar a nossa música, vamos carregar em música, vamos carregar em canções, vamos carregar em extrair áudio do vídeo e vamos carregar naquela gravação da ecrã que eu fiz para vocês. Ok, assim está perfeito e foi mesmo rápido como vocês viram, é só fazer mesmo esta transição, este corte e adicionar a música e colocá-la uh, em concordância com o vídeo que vocês fizeram. Depois é só carregar em salvar, salvar novamente e depois carregar em 1080p para a melhor qualidade. Ok, e agora está pronto para colocar no TikTok e no Reels. Stranger. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se vocês quiserem que eu faça mais fotos, mais vídeos inspirados na Euphoria ou em qualquer tipo de série, digam-me, porque acho que seria um conteúdo bastante interessante. Por isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos nos próximo.